É, pelo visto, Bolsonaro e Trump estão fazendo uma dobradinha incrível para deixar os investidores com o cabelo em pé. Pois é, enquanto por aqui Bolsonaro continua abrindo a boca só para falar bobagem, lá fora o presidente dos Estados Unidos voltou a utilizar do seu Twitter para fazer ataques à China. Aliás, justamente no dia em que os negociadores dos dois países se reúnem em Pequim para tentar resolver o conflito comercial que já dura 16 meses e ameaça o crescimento econômico global. E para adicionar ainda mais lenha nessa fogueira, o novo premier britânico Boris Johnson parece que está decidido a promover um Brexit sem acordo, ou seja, trazendo mais incertezas para o mercado. Nesse cenário, as bolsas mundo afora caíram, incluindo as europeias, as norte-americanas e, como não poderia deixar de ser, a brasileira. O Ibovespa fechou em queda de 0,53% aos 102.932 pontos. Já o dólar avançou 0,22%, cotado a R$ 3,79. E amanhã promete, hein? Pois todas as atenções estarão voltadas para as decisões das altas dos juros nos Estados Unidos e no Brasil. A expectativa é que amanhã, às 3 horas da tarde de Brasília, o Fed reduza a taxa em pelo menos 0,25 pontos percentuais. No Brasil, boa parte dos investidores estão apostando em uma queda de meio ponto percentual na Selic amanhã. Mas a decisão do Banco Central Brasileiro só deve ser publicada após as 6 da tarde. Então a gente só vai ver o impacto disso na quinta-feira. Portanto, fiquem ligados. E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!